Olá, querida. Boa noite. Gratidão boa noite. pela oportunidade por estar aqui. A gente se encontrou aí nesses encontros que essa espiritualidade nos traz, não é não? Exatamente. A gente tá aberto, o universo manda. A gente fala, tá tudo certo, vambora, vamos embora, vamos juntos. A gente se coloca a serviço. Bem-vinda, Salete. E nesse serviço, a gente começa a encontrar pessoas que falam a nossa linguagem, pessoas que já entendem. Bem-vinda, Lenise, pessoas que já entendem o que a gente está dizendo, o que a gente está buscando. É, a Diomara é uma grata surpresa que chegou na minha vida essa semana. E seja bem-vinda. Se apresente é aí. Eu tô lembrando de colocar aqui, menina, que eu esquecia. Na outra live, o celular tocou no meio do caminho. Pronto, vou ter não perturbar. Não tem como entrar nenhuma ligação no meio da live e eu cair. Gente, Perfeito. é uma surpresa que o universo me mandou, assim que eu diria que é um presente. Essas surpresas presentes. Gratidão, minha irmã, por te conhecer. Por essa luz que você emana, por esse... Essa forma de falar com carinho, com amor Eu me identifico muito com isso A gente estava conversando um pouquinho antes Eu sou psicoterapeuta Eu trabalho com energia sim Eu trabalho com mente, com inconsciente Com várias ferramentas Mas acima de tudo A gente está aqui É para trazer a simplicidade É para trazer o amor Eu digo que duas coisas são muito importantes Para mim uma das mais importantes na vida Primeiro, a vida sobre o amor é levar o amor para todos os lugares. É levar o amor por você. É levar o amor para sua história, para suas origens, se apropriando dela. É levar o amor para aqueles lugares onde ainda tem dor. É para levar o amor ao seu redor, para viver esse amor. E para isso, é um caminho de se reconectar com você, de se aceitar. É um caminho de volta para casa Onde eu tenho consciência de quem eu sou Eu me Sim. aceito como ser completo que eu sou né? isso. E, é... e é isso Deixa eu aqui, eu muito valor aqui, a gente ficou muito pelo certo. convite e... e é isso Hoje a gente vai falar de auto-transformação e despertar, né? Isso, que é um tema muito importante para todos nós que estamos nesse processo de autotransformação, que é o nosso despertar. Que o nosso despertar nos chama para autotransformação. Não tem como a gente despertar e querer continuar dormindo, né? Ou a gente acorda ou a gente continua dormindo. As duas coisas não, no Que até o sonâmbulo, né, em algum momento ele tá despertando eu <risos> poder andar dormindo. Ele tá se movendo né, em alguma direção que ele quer, né? Ele sabe para onde <risos> ele vai. <risos> ele tá ali meio cego no tiroteio, mas ele tá indo, ele tá imovendo. Ele tá indo, justamente. Então, assim, em que parte do despertar você se encontra? E você ainda está acreditando que vai despertar e continuar a mesma pessoa, com as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos. E é isso que a gente traz aqui. né? Como é que a gente Exatamente. faz, Jomara? Como é que a gente faz, Jomara, para despertar e permanecer igual? Não tem como, né? A, a palavra, quando a gente fala de autotransformação, que, que é o título da live, a primeira coisa que me vem em mente é o significado de transformação né? O que é transformação? É trans de transcender De você transcender De você estar acima daquele padrão O padrão de pensamento Sentimento, vibração Que você está até hoje O padrão que você segue O padrão que veio uh, Com você da sua infância Que veio da sua família Que você se mantém ali preso nele E... E aí o trans, de transcender, de transcender esse padrão, de enxergar e transcender e entrar em ação. Porque não adianta eu ter consciência, eu perceber e eu continuar. Como diz você, dormindo, parado, sem agir diferente, sem isso. fazer diferente, né? Isso. E, então, para isso, eu tenho... Tem algumas coisas, assim, na verdade, quatro coisas que eu digo que são os primeiros passos para quem quer fazer essa transformação, para quem quer fazer essa expansão de consciência, para estar tá passando nesse movimento despertar. Geralmente o despertar ele vem no meio do caos, né? Onde tudo que eu conheço até hoje, nada funciona, nada tá dando certo, quem eu sou, aonde eu tô? É, quando a gente fala desses padrões Esses padrões se repetem Geralmente em vários setores Então no meu trabalho tem uma questão Que me coloca no mesmo lugar Minha família, no lado amoroso Às vezes com amigos Eu estou sempre me, me, me Percebendo no mesmo lugar Com o mesmo sentimento Com o mesmo pensamento Pessoas diferentes me levam para esse lugar uhum. Então o primeiro passo É contemplar É apenas observar Ser o observador e o observado ao mesmo tempo. Sem julgamentos, sem críticas. Seja o outro ou seja você. Apenas observa o que está se repetindo na minha vida. Qual reação automática eu tenho. Geralmente quando é uma reação, é o automático, é o inconsciente falando. Né? É uma personalidade que você assumiu. Tem ali uma ferida, você criou uma máscara para sua proteção. E aí você é, tem essa reação automática, dessa subpersonalidade que te mantém nesse ciclo. Então é observar, identificar. E aí, depois de observar, de identificar. E agora, o que, que eu posso fazer? Qual a solução? O que pode ser feito nesse cenário atual? Não discute com o cenário, não briga com o cenário. <risos> Esse cenário vai tá para o seu bem Essas pessoas estão te alfinetando Para te mostrar o que em Você está doendo né? é... Um lugar que você não quer ver Não quer observar Então o que, que eu posso fazer? Que movimento diferente Oposto ao que eu tenho tido eu posso ter Entrar em ação Sim. E aí o quarto passo Que é um dos mais difíceis E que é extremamente importante é entregar o resultado A gente fica tentando controlar O que, que vai acontecer? Eu quero que seja assim A gente não controla nada Nessa vida não. Então Entra em ação, observa Age diferente Entra em ação todo dia no sentido que você quer E entrega o resultado O que, que você acha desses passos? Eu acho que esses passos São fantásticos eu, o fato que eu costumo falar para as pessoas É assim Primeiro de tudo, você tem que se comprometer Com o seu processo né? Acredito sim que esses falou São importantíssimos que se não fizer essa, essa parte aí Não funciona, né? Então assim, a gente precisa estar tá comprometido A gente precisa colocar A nós e a nossa mudança Como fazendo parte da nossa vida não tem como a gente fazer um processo nosso, interno, de autotransformação, se a gente não se comprometer com isso. Que é para fazer esse observador. Né? Sem um compromisso, a gente não faz o observador. A gente não vai para o observador e a gente não se observa. Né? Pois a gente precisa ter atenção. Não adianta a gente estar tá distraído na vida, olhando para o externo. A atenção é um movimento interno, de você se auto-observar e se perceber. Né? Você se percebe a partir da sua atenção, mas você precisa estar presente, presente em você, para que você então possa fazer a ação que se você não tiver presente você pode observar a partir da atenção você pode estar comprometido mas você não vai para ação não vai para ação porque você vai estar atuando no medo você não está é. na confiança de quem você é você não se assume e então você não age você não tem atitudes diferentes nem comportamentos diferentes então é exatamente assim, não é verdade então assim quando a gente está na reação né? A gente está no condicionamento Gente, quantas vezes A gente abre a boca Fala alguma coisa E depois a gente... Não era isso que eu queria dizer Você já disse Uma atitude já... precipitada Como? Quando você tem uma atitude precipitada né? Nossa, eu As... falei e saiu da minha boca A gente diz assim Que palavra dita e flecha lançada Não volta atrás Falou, falou saiu, saiu, né? Agora, o que é importante, saiu. Se dá conta de que saiu. Esse é o observador. Exatamente. O observador, ele não vai olhar para você e dizer assim, porra, desculpa. Tudo certo. Tudo na verdade, velho. Automático na reação. Tipo assim Criatura, você é burra Como é que você faz isso de novo? Isso é julgamento Uau. Aí você vai Para o um segundo passo, que é a culpa Quando você se culpa Você vai para um espaço De querer se punir Porque eu fiz errado E eu sou culpada, então eu vou buscar uma punição O que é uma punição? É um flagelamento que a gente faz É uma auto sabotagem que a gente faz então a gente cria de novo um ciclo vicioso. Sim. viu? Fale. E quando a gente está na culpa, a gente não está na autoresponsabilidade. Né? A culpa ela vai para o lado da vitimização. Isso. A culpa... Ah, na verdade, são dois processos. Né? Primeiro, eu tenho que estar tá olhando para mim, atenta para mim. Às vezes eu tenho uma reação e eu culpo o outro. Né? Eu digo, mas a culpa foi do outro, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo. Não fui eu que reagi. Não. Eu não chamo a responsabilidade para mim. Eu tenho inúmeras maneiras de reagir ao que o outro fez. Eu posso aceitar a ofensa que ele me, me disse, por exemplo, ou não. Eu posso né, reagir com isso com amor ou não. Então, em primeiro lugar, chamar a responsabilidade. Né? O, o estar ali no lugar de observador é se observando sem crítica, sem julgamento. Isso. E, e principalmente sem vitimização. Tira o foco do outro, põe o foco em você e como eu posso mudar? Tá tudo bem, eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui e eu vou... Tudo é oportunidade de aprendizado. Eu vou liberar essa dor, eu não vou ficar aqui me culpando, me flagelando. Né? Eu vou simplesmente... Pegar esse aprendizado Eu reagi ali Observei, é um padrão Mais uma vez Como eu poderia fazer diferente? Que outra reação eu poderia ter? Né? Se isso me acontecer de novo Então Tá tudo bem Eu errei, tá tudo bem Não tá bem nesse momento comigo Mas não se demora nesse lugar Busca os recursos internos Que você tem Uh, o que eu posso fazer agora? Não gostei da minha atitude, observei a minha reação. Tá bem, tô indo para o lugar da culpa. Hum, não. Preciso entrar em ação, preciso sair desse lugar. Que recursos eu tenho para me ajudar a mudar? Para me ajudar a fazer diferente? É, eu posso cantar, eu posso botar uma música, começar a dançar, eu posso ir para a natureza ter uma troca fantástica com a natureza. É liberar tudo que eu preciso, entregar para a mãe terra né, e trazer toda a potência da natureza, da renovação comigo, eu posso entrar botar meu corpo em movimento. Inclusive, quando a gente fala de autotransformação, quando a gente fala de despertar, para mim é muito importante a gente lembrar que nós somos um todo. E a gente está conectado ao todo, mas que nós somos um todo. Sim. Então nós somos seres duais, sim Vai ter um lado que você quer mostrar Que você acha lindo, maravilhoso, de qualidade E tem um outro lado Que você pode achar ele não tão bonito Mas você também é ele uhum. Aceita E usa ele a seu favor A gente às vezes condena a raiva né? de... A raiva porque é uma vibração Porque é baixa porque esse... A raiva, se você aceitar ela E souber usar, ela te move Ela te leva adiante Quantas vezes você entra em ação por raiva né? É... então assim, e assim como tudo, o medo salva a tua vida. Você olha antes de atravessar a rua graças ao medo. Então tira essas coisas todas debaixo do tapete que a gente tem vergonha, se apropria delas, assume você como o ser completo que é. E como o ser completo que você é? Tudo que você faz interfere nesse processo de despertar. Como você cuida do seu corpo? O que você come? Você se movimenta, né? É, você, você, você cuida da sua respiração, você cuida... Uma pessoa que, por exemplo, come gorduras, carboidratos, come tudo em excesso e que está com o corpo sempre inflamado, que o corpo não dá conta da quantidade que ela absorve, que ela ingere, o que, que acontece? Eu vou ter cansaço, eu vou ficar desvitalizada, eu vou ter dificuldade para raciocinar para me motivar, para entrar em ação. Eu vou querer ficar mais na cama, mais prostrada, mais letárgica, mais irritada. Quando você está inflamada, você fica mais irritada. Sim. Né? Vou explodir com mais facilidade e não vou entender que tem a ver, às vezes, com a minha alimentação. Sim. Com movimentar o meu corpo. Estou muito parada. Quanto mais parado você está, pior é. Entra em movimento, vai dar uma caminhada. É, vai, vai correr, vai fazer uma natação, vai fazer uma yoga. Se movimenta dentro do que é possível para você. Porque é tudo com leveza, mas cuida do seu corpo. Cuida da sua energia, da energia da sua casa. Como está a energia da sua casa? Como está a sua energia? Sim. Que processos você faz para renovar isso tudo? Né? Para equilibrar isso tudo. Nós somos um todo, tudo influencia nesse despertar. Tem um ditado que diz aceita, e que diz assim, aceita que dói menos. <risos> Exatamente. Então, assim, é, tá ali na sua cara, né? Fez, a sombra apareceu, aceita, amor, é sua. <risos> dói menos, então aceita, acolhe, e libera, integra. Uhum. Até aqui, é assim: até aqui eu funcionei dessa forma. De um dia para a noite eu vou mudar? Não. Não. Eu vou passar por um processo de transformação. Essa transformação é diária, é constante. É a cada movimento que a gente faz, é a cada reação, a cada atitude que a gente tem, a gente começa a se autoconhecer. A gente começa a se autoconhecer. A gente começa a perceber os nossos padrões, os nossos condicionamentos, as nossas reações. O primeiro movimento é a gente reconhecer. O segundo uhum. movimento é não julgar. O terceiro é começar a parar o movimento reativo. Sim. Às vezes a gente já está no meio do movimento e a gente para. Depois a gente chega no início e para não chega a reagir. No segundo, no terceiro, a gente pensa porque a gente já saiu da reação automática, então a gente já consegue perceber antes, depois a gente descondiciona e não faz mais. Isso. Então a gente precisa ser muito gentil com a gente nos nossos processos, reconhecendo que a gente está caminhando. Sempre a gente está um passinho quando a gente está atento quando a gente está se observando e quando a gente está comprometido com o nosso próprio processo. Alguém perguntou, já mais atrás, já há algum tempinho, o que é o despertar? Né? O despertar é você abrir os olhos para a vida, para quem você verdadeiramente é. Porque nós estamos aqui numa experiência, então nós assumimos uma personalidade... Mas efetivamente nós não somos essa personalidade. Eu não sou Beth. Eu sou muito mais do que isso. Eu não sou uma canalizadora. Eu não sou uma terapeuta. Eu estou aqui neste momento fazendo a experiência né, de estar como. Né? Eu não sou o status sociais que eu tenho. Eu não sou a minha profissão. Né? Eu não sou a pessoa que está nas redes sociais. Eu sou um ser essencial. E como ser essencial, eu sou luz. Essa sou eu. Mas eu estou aqui experimentando. E enquanto eu estava aqui experimentando... num planeta de terceira dimensão... os meus olhos se fecharam para quem eu sou. Então, assim, eu dormi. E eu esqueci que eu sou luz. E aí fiquei presa nessa ilusão da Matrix. E nessa ilusão a gente pensa... Que a gente é o corpo, que a gente é quem a gente pensa que é. A gente pensa que nós somos essa personalidade que nós somos aqui e vivemos na ilusão do externo, de que tudo é o externo. E quando a gente está no processo do despertar, que a gente abre os olhos, né? a gente abre os olhos aos poucos, porque é tanta luz que a gente não consegue abrir os olhos de uma vez só. Senão a gente cega, a gente não está pronto. Então a gente vai abrindo gradativamente e começando a se reconhecer nesse processo. E o primeiro experimento que a gente precisa fazer é sair da, do auto-julgamento. Esse é o primeiro. Né? Quando a gente sai do auto-julgamento, a gente deixa de, de julgar tudo e todos. Sim. Sai do controle do... também, né? Justamente. Gente, o... O sair do controle, para mim... o exemplo maior que nós tivemos foi a pandemia. Verdade. Ela chegou... Pá, acabou. Ninguém sabia o que estava acontecendo... ninguém tinha controle de nada. Nem governante, nem governados. Né? Nem pobres, nem ricos, nem milionários. Todo mundo estava sujeito àquilo. Com dinheiro, sem dinheiro. Com comida, Sim. sem comida. Todo mundo... Todos estavam sem controle. Ninguém sabia o que fazer. Esse é fato. Né? Então, a vida é isso. Né? É sem controle. A gente se ilude quando a gente acredita que a gente está controlando alguma coisa. E principalmente quando a gente acredita que a gente está controlando alguém. Sim, eu acho pior ainda do que a gente achar que está controlando alguém... É a gente querer controlar o que vai acontecer. Né? Assim, uh, eu, eu falo muito de controle e de expectativa. Né? Sim. Porque uh, se a gente for parar para pensar, por trás, de, na verdade, de apego. Por trás de todo sofrimento, sempre tem um apego. Esse apego pode ser alguém... Pode ser algum lugar, alguma expectativa criada do futuro Pode ser a quem eu fui no passado, a um momento em que eu vivi Que eu ainda quero... Né? Acho que aquele foi a minha melhor versão e... Mas sempre, se você for parar para analisar esse sofrimento Ele está ligado a algum tipo de apego E quando a gente fala de controle uh, O que é o controle se não... Eu estar tá num lugar seguro Eu estar tá num lugar que eu já conheço Um caminho que eu já percorri E que com a visão que eu consigo ter hoje Que diante de todas as possibilidades do universo É uma visão assim né? Eu acho que aquela ali, aquele, aquele é o melhor Eu acho que o outro tem que agir dessa forma Porque a minha visão é assim Eu acho que comigo as coisas têm que acontecer dessa forma O futuro tem que ser dessa forma Porque esse é o melhor lugar Esse é o melhor lugar possível Só que aí quando a gente fala Uh, de insegurança De abrir mão do controle Abrir mão do controle me leva Para um lugar de insegurança E o que é insegurança Se não Eu deixar o universo Me mostrar novas possibilidades Eu deixar Que o universo me traga Talvez muito mais do que eu esperava Porque aquele lugar que eu esperava Ser o melhor, que eu julgava Ser o melhor, às vezes não é o melhor Para mim nesse momento quando a gente fala de abrir mão de controle, a gente fala de estar tá aberto a receber. Uhum. Tudo de maravilhoso, incrível, que o universo tem para dar. E aí pode vir aquilo que a gente queria. Como pode vir o aprendizado que a gente precisa. Às vezes, para chegar onde a gente quer, eu ainda tenho que expandir mais a minha visão. Eu tenho que mudar alguns conceitos, eu tenho que quebrar alguns padrões. E aí eu preciso de aprendizados para isso, para conseguir... Chegar lá. Sim. Então, se eu começo a olhar para a minha vida hoje, ter aceitação pelo que o universo me traz, né? Veio aqui um vendaval, tiro tudo do lugar. Tá bem. Primeiro lugar, para, se acolhe, né? Tá tudo bem, não estar bem, 100% do tempo, tá tudo bem. Tá tudo bem. <risos> né? Tá tudo bem. Tá um caos, mas tá tudo bem. Eu tô aqui. Estamos aqui, né? E aí começa a olhar para esse cenário agora. Nesse cenário agora, o que eu posso fazer? Como eu posso me mover para chegar onde eu quero? Qual o aprendizado que isso me trouxe? Porque a gente ficar em ação, em ação, em ação, sem analisar o cenário, sem analisar o que o universo nos traz, também não adianta. É aquela pessoa que não sabe nadar, aí vai para a praia, sabe aquela praia marolinha? Baixinha, você fala, essa eu consigo entrar, mesmo sem saber nadar, eu vou entrar. A água tá na minha canela, tá, né? Pouquinho, tudo bem. Só que aí, ele vai entrar, e aí, logo naquela ondinha inicial, o que, que ele faz? Ele, a onda joga ele de volta pra areia, porque ele tenta ir, ir de encontro à onda. Aí, ele fala, não, mas eu vou de novo que eu vou conseguir. E aí, ele vai, e a onda joga ele para aí. Ele vai, a onda joga ele para aí. Porque ele não tá parando pra, pra analisar o cenário. Ele tá em ação. Mas ele não está pegando o aprendizado. Ele precisa ver que ou ele pula ou ele fura aquela onda inicial para ele chegar lá no mar. Pois. O que acontece, Jomar, é, então... muitas vezes... Desculpe, continue seu raciocínio. Nada, nada. Pode falar. A gente quer ir para o novo, né? que é a nova dimensão, que é a nova frequência, levando todos os condicionamentos da terceira dimensão. Lembrando que a gente está saindo de um processo de terceira dimensão onde nós estamos numa dualidade muito forte, condicionante, e que nós estamos aqui há muito tempo. E indo para uma quinta dimensão que a gente vislumbra, mas que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Então a gente quer ir, mas a gente quer levar né? tudo que a gente tem da terceira. A gente vai no apego. Né? Sim. Então, assim, o novo está aí, mas eu só dou um passo se eu tiver certeza que aquilo vai dar certo. Só que a intuição, né, que é a nossa nova habilidade, que está né, aflorando cada dia mais, é uma das, né? ela não te dá certeza de nada. Não. Ela te manda para um lugar que o seu raciocínio vai dizer isso não funciona. Não está vendo que isso não vai dar certo? Você não tem controle sobre isso. Sim. Porque você não tem referência, é o novo, o novo não tem referência. E se a gente vai para o novo, a gente tem que abrir mão das referências. Porque as referências é o controle da mente. E a gente precisa ir para o espaço do portal do coração. Que é onde está a nossa expansão. É a partir do portal do coração que a gente vai fazer essa transcendência. Não é a partir da nossa mente. O que não significa dizer que a gente vai pegar a mente e descartar. Ela tem a sua funcionalidade. Mas a gente está fazendo uma transição onde a mente vai deixar de ser é, o primeiro lugar. Né? Ela vai estar tá aliada ao coração. E o coração vai tomar a frente desse processo de expansão. Porque não tem como a gente acessar as novas percepções e as habilidades do ser a partir de uma mente racional que foi construída em cima de referências do passado. A gente não dá um passo novo com referência do passado. É como a gente se mudar de cidade e ir para uma cidade nova e querer que tudo seja igual à cidade que a gente morava antes. Sim, com certeza. É conectado ao coração, né? Ah, tanto que a gente pode ver que quando a gente fala de multidimensão, quando a gente uhum. fala dos nossos guias, a gente, num primeiro momento, o que, que você pensa? Ah, A forma de eu me conectar é pelo coronário, é pelo frontal? Mas não, é pelo cardíaco. Isso. É pelo amor que é a maior força, que é a maior potência que tem. Né? Então, assim, o quanto eu tô no mental, o quanto eu estou ouvindo, de fato, o meu coração. Nesses momentos em que a vida te coloca no caos, em que tudo que você acreditava, de repente não faz mais sentido, que eu não sei mais quem eu sou, né? para e se escuta. O que eu quero? Que eu... Para onde eu estou sentindo um movimento de... Mesmo é conectado a você. Sentido. Mesmo que não faça Mesmo sentido. Mesmo que não faça sentido. Se na verdade você para... Eu, eu sinto de ir para ali. Se imagina no futuro, seguindo aquele caminho. Faz sentido para você? Assim, te deixa feliz? Te Isso. deixa... Ah, então segue. Confia e segue. Se a gente for parar para analisar um pouco como funciona, quando eu tô na minha mente. né? Tudo... Que eu penso, por isso a gente fala tudo para cuidado com os pensamentos, cuidado com o que você pensa, com o que você deseja mentalmente, né? Sim. Quando eu tô no meu mental, tudo que eu penso me conecta a uma, a uma frequência, como uma estação de rádio, né? Pode ser a M, FM, a estação X, Y. E aí essa frequência vai gerando sentimentos aqui internos. Esse sentimento, quanto maior é, você começa a reverberar isso para o universo. Você vai cocriando a sua realidade. Você vai atraindo isso. Sim. Então, se o seu sentir, se o seu coração te diz para seguir naquele caminho, vai, segue, confia, tenha fé. Entra em ação nesse sentido. Porque você vai cocriando. Sim. É a sua essência te falando né? Eu e César, o César Baralho está aqui A gente terminou nesse final de semana Um evento de cura da criança interior Uma vivência de uma semana Dois finais de semana E é sobre isso É sobre a gente resgatar essa essência Essa conexão com quem eu sou Com a minha luz Com, com deixar a criança Te levar né? Com a sua criatividade Ah, Maria, tá vendo? Ela está aqui, ela estava lá é isso. É, se permita ir, você merece, né? Sim. É isso mesmo. A gente precisa buscar em nós aquilo que nos leva para o espaço de uma nova experiência. E a criança não tem medo de experimentar. Não. Né? Ela brinca de casinha, ela faz de conta. Ela faz de conta que ali existe um castelo e ela enxerga o castelo. Né? E ela está feliz porque ela vê o castelo. Então, como você diz, a gente vai para o nosso coração e a gente percebe se aquilo ali nos deixa feliz. Esse é o, o, o caminho. O caminho não é a gente pensar se aquilo que chegou. Faz sentido, tem que fazer. Hein? <risos> Diga, aquilo que chegou... faz sentido... Meu mental, sentido, né? É, pelo mental... se eu tenho referência daquilo... né? e se o caminho para eu atingir aquilo... é desse daquela forma... não... é assim... aquilo... trouxe o que para mim? Como ressoou em mim? Foi leve? Me trouxe felicidade? Né? Me deu paz... O caminho é aquele. Quando a gente entra no fluxo da energia, é leve. A gente não faz esse esforço. A gente entra em ressonância com aquilo que a gente está tá escolhendo. A gente perde muito tempo. Aqui meu ponto de vista, tá? É, querendo gerenciar tudo, né? Querendo ter o um controle de tudo. Então, vou dar um exemplo assim bem simples. A gente escolhe ter um carro um carro novo né? mas a gente escolhe ter um carro novo daquela marca, daquela cor, com o banco daquela forma, aí eu vou ter que comprar aquele carro, pronto, botou um monte de caca ali né? porque o meu dinheiro só dá para comprar se for um carro com tal prestação de tal valor por tantos meses pronto a mente raciocinou tudo aquilo gente, o carro está pronto para você no universo não precisa você fazer conta de quanto você vai pagar de prestação, porque você condicionou que ele só vai chegar para você se for comprado, com o seu dinheiro, do seu trabalho. Então esse carro ele não vai chegar para você se for dado, se for uma doação, se for um presente, se for um sorteio. Existem mil formas desse carro chegar para você. Mas a sua mente lógica e racional vai lhe dizer que não, que você tem que trabalhar X anos para dar a entrada do carro e depois você pagar X anos de prestação. Então você vai ter que fazer um consórcio para você conseguir comprar aquele carro. O como é com o universo. Você quer um carro novo? Pensa na felicidade que ele vai trazer para você. O que, que ele vai lhe trazer de benefício? Você quer um carro seguro porque você viaja muito? Então você vai se sentir muito seguro no seu carro novo. Você quer conforto para a sua família, você vai se sentir confortável nesse carro. Esse carro vai te levar para viagens que você gosta de fazer. Se sinta nessas viagens, sinta a felicidade no seu corpo, né? no seu ser, dessa viagem. Exato. Você entra em ressonância, o universo traz para você. Né? Só que a gente está muito acostumado a olhar a lei da atração e dizer assim... Ah, eu vou pensar e eu vou conseguir. Não, você não pode só pensar. Você tem que ter todo um sistema giratório de energia... Onde o seu pensamento se conecta com a sua emoção, com a sua frequência... E você vibra e na ressonância você atrai. Porque no universo tem tudo. Tudo está disponível para você. E quando a gente fala em escolha, significa você escolher aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. O maior dos equívocos que nós cometemos é nos preocuparmos sempre com o que a gente não quer. A gente está preso na roda do karma, né? onde a gente acredita que a gente não merece as coisas. Então, a gente está sendo punido. Tudo que acontece para a gente, a gente está pagando. Né? A gente se julga, a gente se culpa, a gente se pune. E a gente está olhando para tudo isso, quando a gente deveria estar tá olhando para fora. Para fora, que eu digo, é o que está interno nosso. tá? <risos> para fora. Né? Colocar isso para fora. Né? O que a gente está desejando. Em termos de frequência, nós temos um campo energético no nosso corpo, como a Terra, como todos os astros têm, que chama o campo toroidal. Ele passa pelo centro do nosso corpo, né? E ele tem aquelas linhas eletromagnéticas que, que fazem esse circuito. Né? Assim como nós temos os nossos corpos sutis. Né? Todos, tudo está conectado, tudo é frequência, tudo é energia. Todo pensamento, toda emoção... Todo sentimento... Toda ação... Toda reação... Está gerando frequências o tempo inteiro. A frequência é a vibração... Então ele está vibrando... E aí a gente está vibrando no que a gente não quer. A gente está ressoando com o universo... Com o que a gente não quer. A gente está ressoando com aquele, com aquele casamento... ...que a gente não quer. A gente está ressoando com um relacionamento... ...que a gente não quer. A gente está ressoando com a escassez... ...que a gente não quer. A gente está ressoando com as dificuldades, com dívida. Por quê? Porque a gente só está olhando para isso. A gente coloca um, um arreio de cavalo, não sei se é arreio que, que chama aquele negócio, faz assim. Uh -huh. E a gente não olha para aquilo. Gente, se a gente está assim, a gente não está olhando para o que está aqui. O universo é uma prateleira infinita com todas as possibilidades. Que você pode dizer... Perfeito. sim. Ou dizer não. Se chegar um pensamento para você, e não é aquilo que você quer, você pode dizer não. Faz parte do nosso aprendizado e do nosso despertar dizer não. Não porque a gente não escolhe. E faz parte do nosso processo, expandir a nossa consciência para escolher conscientemente. Porque nós somos criadores e co-criadores da nossa vida. Só que a gente continua criando o que a gente diz que não quer. Porque gente tudo tá que... que a gente coloca, o foco cresce, né? Então e... é bem isso que você falou. Aonde está o seu foco? Para onde você olha? Você pode perceber, pegando o exemplo do carro que você deu, quando você decide comprar um carro da marca X, e da cor Y, você começa a ver na rua, toda hora o carro exatamente da cor X e do modelo Y, que você antes quase não via você falava, vou comprar aquele ali que é diferente aí você começa a ver que tem vários porque onde você coloca o seu foco você atrai pra você, né? a sua atenção Isso. tá ali você tá pensando, mesmo quando você acha que não tá pensando você tá pensando e vibrando naquilo Isso. então se você põe o foco no negativo se você põe o foco no que você não quer você tá atraindo aquilo pra ti a gente costuma... Uh, eu costumo falar muito do, do que significa reclamar. Uhum. Por que, que a gente fala tanto de não fazer reclamação, né? De ter aceitação. Mas o que, que é o reclamar? Re clamar é duas vezes, né? E clamar. Ou seja, é clamar duas vezes. É clamar é. mais daquilo que você está é. reclamando. Então, assim, é. se algo acontecer que você não gosta, você fica reclamando, você está pedindo para acontecer mais daquilo. Então vamos sair desse fluxo, vamos entrar no fluxo de agradecer. Quando você começa a trabalhar gratidão em você, o universo entende que você já reconhece tudo que você tem. Isso. E que você está apto para receber mais. Então vamos, vamos cocriar assim vamos se imaginar, vamos entrar em ação naquele sentido, vamos entregar. Eu estou agindo com o que me faz sentido, o que fala o meu coração, né? O que tá de acordo com aonde eu quero chegar, com quem eu quero ser, que me traz paz, que me traz leveza. É como a aranha. A aranha, ela não vai atrás da presa dela. Ela tá ali, ela faz a teia dela. E ela deixa que o universo traga. E, é. e traz... E traz, e traz muito mais do que a gente pode imaginar, se você se permitir seguir nesse fluxo. Olha, eu poderia dar aqui milhares de exemplos de situações que acontecem comigo. Várias, situações simples. Me veio uma na cabeça aqui porque aconteceu ontem à noite. Eu faço biodança... É, o que eu falo aqui, eu vivo, né? eu acho importante ter essa verdade, então eu Muito movimento o meu corpo também. Eu fui correr hoje de manhã, ontem à noite, eu estava eu fazendo biodança. E aí o pessoal sempre sai da biodança e vai comer alguma coisa num lugar ali do lado. E aí, todo mundo foi. Eu falei, tá, vou, eu queria estar com as pessoas. Quando chegou lá, eu vi que eu tinha esquecido a carteira. Todo mundo já tinha começado a pedir, eu falei, eu estou sentada aqui, eu esqueci a carteira. O uh, que que eu faço? No né? primeiro minuto veio isso E eu falei assim, não Mas eu tô no fluxo de abundância e prosperidade Tudo bem Algo, algo vai acontecer né? Alguma, a, O universo vai me presentear Eu vou, vou dar um jeito Na pior ser alguém paga, eu pago depois Mas enfim, e aí eu relaxei Ao invés de eu entrar na preocupação Daquilo e começar a ficar remoendo né? Eu dei uma, uma Respiradinha, relaxei e aí, todo mundo pediu, eu ainda estava vendo o que, que eu Ia pedir, Uns 10 minutos que a gente estava ali, veio o dono do restaurante, que a gente nunca tinha visto, a gente está uhum. sempre ali segundo. Uhum. Aí, simplesmente o dono chegou e falou assim: Hoje é dia do comerciário, vocês estão aqui, eu estou feliz vocês estarem aqui. Deixou uma garrafa de uma bebida lá, eu, eu nem bebo, mas enfim, deixou uhum. uma garrafa de bebida, que ele deixou a garrafa na mesa, botou a garrafa assim na mesa. Uhum. Uma cachaça, ela toma para todo mundo Porque o pessoal tava bebendo cachaça Toma para todo mundo essa garrafa de vocês Bebam quanto quiser E mandou o cara trazer uma porção lá De uma comida E aí todo mundo já tinha comido Já tava todo mundo que tinha feito seus pedidos Acabou que eu praticamente comia a porção da coisa E aí eu comi, bebia E eu não precisei gastar nada Pois é, não precisou da carteira Não precisei da carteira né? e, a gente, e a gente vai lá Toda semana há anos. Isso nunca aconteceu. Hum. Mas estava no fluxo. Mas Permitindo entrega, né? entrega. Isso. É Isso. É, gente, é um aprendizado. É um aprendizado. E quando a gente começa a se atentar a essas coisas, a gente começa a perceber esses pequenos milagres que acontecem na nossa vida. Hum? Que são coisas que a gente está atraindo a partir da nossa postura, do nosso comportamento, da nossa ação, da nossa atitude. E é que a gente pode se permitir. Né? Entrar no estado de permissão, para mim, é um dos maiores desafios né? para o ser humano. Porque significa realmente abrir mão do controle, das expectativas, do apego. Né? E eu falei apego, controle, julgamento, expectativa, expectativa. pois. Então, a gente precisa abrir mão disso tudo. E aí a gente vai aos pouquinhos aprendendo a fazer isso. E um dia, quando a gente percebe, a gente está vivendo na permissão. E a permissão, gente, é a gente olhar para tudo e deixar ser como é. A gente não precisa mudar nada, a gente não precisa mudar ninguém. A gente não precisa mudar as situações. Elas se resolvem por si só. Tudo se resolve por si só. Se a gente estiver com foco, né, com a nossa atenção, com a nossa energia, naquilo que a gente está escolhendo. E eu tenho certeza que todos vocês que estão aqui e que procuram esse tipo de live, esse tipo de conteúdo, né, que acompanham a mim, que acompanham a Joamara, até quem chegou aqui por acaso, que algumas pessoas disseram aqui que caiu de paraquedas aqui na live e que precisava ouvir isso. Vocês todos estão buscando isso. Vocês todos já estão nesse processo. Vocês todos já começam a se reconhecer no processo do de despertar. Vocês todos já são trabalhadores da luz. Vocês todos são sementes que estão brotando. Podem, às vezes, estar tá se sentindo ainda assim, um pouquinho, né? Perdida, porque não sabe bem para onde caminhar, mas é. vocês já estão aqui. Quando a gente entra no fluxo, o universo vai mandando, né? Eu vi uma pessoa que falou assim, ah, eu saí da terapia, tava chorando, e aí me clicou aqui a live, né? Apareceu um lembrete aqui da live, alguma coisa do gênero. É isso, o universo ele vai mandando, que nem o todo que surgiu lá do nada ontem. Quando você tá no fluxo, quando você tá se permitindo, quando você tá se abrindo pra receber mais, se abrindo pra... Pra, pra se permitir pra essa... Pra essa... Existe algo mais, né? Você começa a questionar. Existe algo mais, eu quero algo mais. Você começa a sua busca. O que eu falei de estar em movimento? Quando você está em movimento, o universo vai abrindo possibilidades, vai te trazendo Sim. o que você precisa. O conhecimento Sim. que você precisa chega, o curso que você precisa chega, o terapeuta que você precisa chega, tudo vai chegando. O dinheiro que você precisa chega, o carro o que você precisa chega, a casa que você precisa chega a pessoa que vai resolver qualquer situação para você chega é impressionante vocês vão ficar assim ó como se assim isso se resolveu hum. queixo, queixo caído assim ó você vai segurar assim ó e aí Exatamente. você vai descobrir naquele momento que você estava em permissão e por isso chegou para você porque você aprendeu a receber você se permite, você tá, tá ali, você tá vibrando isso. Na verdade, o que parece ter sido do nada, né? Assim, ah, clicou, cliquei aqui, apareceu esse, esse aviso, esse chamado nada. Não, na verdade, você tá vibrando isso. Você tá nessa vibração, nessa frequência, e aí você vai atraindo tudo que tá nessa frequência. Que tudo contribuir. que tem que chegar até você, que vai contribuir para o seu crescimento. Isso. O seu despertar. É, uh, E aí eu vou falar uma coisa Porque eu me lembrei desse, dessa pessoa né, Que disse E umas duas aqui que já falaram O processo de despertar ele começa Quando você está realmente no meio do caos Está no olho do furacão Não é fácil A gente falando aqui Parece fácil A minha jornada até aqui não foi fácil Ela exige coragem Ela exige uh, amorosidade Principalmente para com você mesmo Jogar o chicote fora né? mas é possível, a gente tá aqui para dizer que é possível, a gente está aqui para dizer segue, acredita continua, tá doendo e tá doendo muito agora que tá tudo tumultuado mas agradece a estar tá tudo tumultuado, agradece a essa dor, porque foi graças a isso que você se movimentou, graças uhum. a isso que veio uma vontade interna de, tem uma solução em algum lugar, deixa eu buscar isso então, na verdade, você já começou a sua caminhada. Você já iniciou o seu processo de despertar. Aí, nesse caos, nessa dor que você tá e nesse movimento que você começou. Sim. Só segue caminhando. E quando a gente diz para seguir caminhando... Gente, são pequeninos passos. Tudo na vida é um processo. Não é assim. Você nasce... Você vai aprender a respirar, você vai aprender a falar a andar, a comer, você vai aprender tudo. Como é que você quer que... Ah, então tem isso aí, deixa de um dia para noite? Não. Como é que você aprendeu a andar? Você engatinhou, você se arrastou, você ficou em pé, caiu de bunda no chão, né? e aí você aprendeu que precisava ter mais firmeza, você foi lá, foi apoiando, foi com pessoas com com pessoa te ajudando, te dando a mão. Então é isso. Saiba receber ajuda, saiba aprender. Às vezes que você levar o tombo e ficar de bumbum no chão, saiba respeitar o seu momento é com leveza então é um passinho micro de cada deles é um passinho de bebê. quando tá aprendendo a andar não é para sair correndo apenas vai, segue segue eu nesse acho, caminho eu acho, sabe Jomara, que o mais importante já fizeram que é vencer a inércia exatamente o primeiro passo é o mais difícil porque você tem que vencer a inércia é que nem um carro quando você coloca em movimento, ou qualquer coisa que você coloque em movimento. Né? No primeiro momento você tem que vencer a inércia, depois ele ganha velocidade e vai embora. Exatamente. E aí você não tem mais que fazer esforço. No início você faz esforço, depois o esforço passa. E tudo. E tá com medo, flui. vai com medo mesmo. E tudo flui. <risos> Falar, ok, medo, tô vendo você, você tá aqui, eu tô te vendo, vem cá, fica aqui comigo. Mas eu vou, eu vou seguindo, eu vou seguindo, e aí o medo vai ficando diminuindo, né? Vai diminuindo, vai ficando ali você vai ganhando confiança. Aí vamos aproveitar esses últimos momentos, Romara, para falar do evento que nós vamos estar. Claro, claro, com certeza. Então, gente, nós vamos estar num evento maravilhoso que está com mais de 50 terapeutas, 50 palestrantes, né? 50 pessoas que estão trabalhando para a luz, que vão estar diariamente do dia 19, que é amanhã, até o dia 22 de novembro. Tem dias que vão ter mais de duas lives, nós vamos ter mais de 40 minicursos, um curso completo de cura multidimensional arturiana, que já cobre... Só esse curso já cobre todo o investimento que você vai fazer. É verdade? Só esse curso já é um verdadeiro processo de despertar. Com as 21 geometrias sagradas, então, ele, ele... a geometria ela te ajuda a trabalhar no seu inconsciente, né? Cada geometria vai te ajudar em um processo, em um momento da sua vida. Aí Isso. desbloqueando esses padrões repetitivos, essas feridas que estão lá na sua infância e que você carrega até hoje tudo isso gente é um é um processo não acha que eu e Beth estamos prontas plenas aqui maravilhosas não se a gente tivesse plena maravilhosa a gente não tava de terceira dimensão a gente ia desencarnar a, tá a gente tá caminhando você vence um processo bem outro você vence um processo bem outro e a vida é assim constantemente caminhando é isso, se superando isso. isso mesmo então essas pessoas se juntaram através de uma convocação de mãe Maria o mestre Ricardo, né, ele tomou Sim. a frente desse projeto e convidou né, a nós para que pudéssemos participar desse grande evento. E nós estendemos esse convite a vocês, porque sabemos que esse, esse evento é para você, que você pode receber muito desse evento. Né? Você vai ter 120 dias para assistir... Tudo isso que está disponível. Vai estar tá lá disponível para você todas as gravações, os minicursos. Essas lives maravilhosas com essas pessoas todas. Cada uma trazendo uma visão, né? uma interpretação. Né? Cada uma trazendo o seu conhecimento. E você vai enriquecer. Porque cada pessoa que a gente ouve, né? ela traz um presente para a gente. Vocês podem ver o site do evento na minha bio. Você botou na sua bio, Jomara? É, eu tenho várias publicações, inclusive hoje. Está no Stories, está na página. Isso, tá o na, bio, todo, na o site. Mara, vocês conseguem pegar. É. E se vocês quiserem o um cupom da transformação, que é um cupom que nós, palestrantes, temos para os nossos seguidores... Você pode entrar em contato comigo ou com a Jomara no direct ou no WhatsApp. O meu WhatsApp está lá também na minha bio. O meu também está. E a tá. gente passa para você o cupom e você será muito bem-vindo. porque e o esse queremos... cupom é de desconto importantíssimo. Né? A gente fala um terço do valor. Então, assim, se você está na dúvida, esse é o momento. Se permita. Lembra que eu falei que às vezes, quando você está aprendendo a andar... Você vai caminhando ali com aquela mãozinha que vai te ajudando? Esse projeto é essa mãozinha que está te ajudando. São 50 mãozinhas, né? 50 Isso Pensando pares. nos encarnados, né? Isso pensando pares. nos encarnados. <risos> Se for pensar em toda a egrégora que está envolvida nisso, nossa! Isso. São sim, muitas sim. mãozinhas. Isso. O nome, o nome do evento é A Voz da Nova Terra. E nós estamos nos preparando para habitar a nova terra. Então, amores, entrem em contato. O evento no site custa 120 dólares. Com esse cupom transformação, ele sai por 40 dólares. Gente, 40 dólares é 200 e. Não chega 11, a 200. Depende é. do câmbio, né? Algumas pessoas já me disseram é. que é 215, 230. Então, é nessa faixa aí. Você isso. sabendo que é mais ou menos isso mas o que você vai ganhar participando, não só, é, a gente não pode dizer nem que vai ganhar os mini cursos, porque, gente, o que vocês vão ganhar é insubstanciável, né? é impalpável, Sim. porque vocês vão estar diretamente conectados com a mais alta esfera das dimensões, estão trazendo isso diretamente da fonte para a gente, para a gente poder atravessar a última ponte, aquela que vai levar a gente de volta para nós mesmos, para nos conhecermos e nos reconhecermos como seres de luz que somos. E nós estamos muito felizes em estarmos participando desse evento, de termos sido convidadas, convidadas pela espiritualidade, que foram eles que indicaram, não foram os nossos irmãos aqui da Terra, a gente sabe disso, né, que há uma orquestração. E nós ficamos felizes porque conseguimos é, reconhecer o nosso processo, que nós estamos vibrando nessa frequência, né, que ressoou com o projeto. Exatamente. Esse é o resumo de tudo que a gente falou aqui para vocês. As nossas histórias, se nós formos contar... Né? vocês vão em muitas partes delas se identificarem e dizer, eu já passei por isso. Porque nós aqui na terceira dimensão temos experiências muito parecidas. Mas o convite é para todos. Para se auto-reconhecerem. É, amor, esse é o site da inscrição. Mas se você quiser... É, é, no site para tá 120 dólares. Tá 120 dólares, isso. isso. Aí você pede para gente o cupom. Chamar no direct para ter você. o cupom. Isso, tá certo? Fala com a gente que a gente passa o cupom para vocês. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Porque tem muita coisa boa. Muita, muita, muita expansão de consciência para quem escolher estar lá. Então, Na verdade, é a, Sim, a gente faz... falou do todo, né? E a gente vai estar tá trabalhando o todo. Nesse, nessa voz da nova terra né? Porque você tem as palestras que trabalham com a sua mente Que te levam a, a reflexões Para que te facilite a enxergar os seus padrões Para que te facilite a enxergar caminhos diferentes Para que você se identifique com as histórias E você veja, nossa, né? é, faz sentido para mim isso uhum. e, e isso vai te expandindo a consciência E aí você vai lá para a cura arcturiana Para as geometrias que vai estar atuando no seu inconsciente então, isso, gente, acelera o atravessar a ponte numa, numa dimensão que vocês não têm noção. Acelera muito isso. o caminho, ajuda muito no caminho. Com certeza. Fora que tem as canalizações, toda canalização vocês sabem que elas são repletas de códigos de luz, de ativações, de alinhamentos e de liberações. Então, assim, vocês vão estar recebendo dessas ativações o tempo inteiro. Essas ativações, elas ativam seu DNA, elas ativam seus códigos de luz, elas ativam as, as suas frequências, elas, elas ativam os seus sistemas, né? Elas fazem Sim. as liberações dos pesos, dos traumas, dos dramas, de todas essas cacas toda que a gente trouxe e, e deixou lá condensado no nosso corpo, né? Para o nosso corpo se sutilizar. A gente faz o alinhamento com a nossa essência, com o nosso ser essencial. Né? A gente faz o alinhamento com os nossos fractais, para que a gente possa receber mais deles. Né? Então, assim, é muito, muito, muito grandioso o evento. E eu vou fazer duas lives, uma no dia 23 agora, de, de outubro, com o Novo Humano da Nova Terra. E no dia 13 de novembro eu vou falar sobre a sutilização do nosso corpo. Ambos com canalização. Então, assim, é um prazer imenso ter vocês lá conosco. E você, Mara? Eu vou fazer live no dia 7 de novembro, no dia 11 de novembro, no dia 18 de novembro. Uh, tem duas que não estão com datas definidas e vou estar presente em algumas aulas do curso de cura multidimensional arcturiana. Uh, no dia 7 é esse processo de despertar, no dia 18, eu vou estar trazendo um pouco dos felinos, dos sirianos, na verdade. Não, não, não. né? Uma energia poderosíssima. E, e toda a história deles, né? porque o que eu acho que mais nos conecta, o que é mais lindo para mim, é porque eles passaram por isso. A gente olha e a gente fala assim, nossa, mas eles são muito distantes. Né? A gente, sexta, sétima, nona dimensão, Sim. não, é muito. Gente, para chegar lá, eles passaram por aqui. Isso. Eles sabem o caminho Eles nos ajudam a seguir esse caminho Isso faz isso. parte da missão deles Isso Quando você Para, para e olha para sua vida hoje Quando você gosta de alguém E você vê que essa pessoa Você já passou pelo caminho que a pessoa tá passando Você não quer ajudar? Você sabe que ela tem que percorrer o próprio caminho E ter o aprendizado dela Mas você não dá mais dicas para ajudar? É isso que eles estão fazendo por nós Por uhum. amor para o amor infinito. Porque eles já conhecem infinito. o amor infinito. Exatamente, porque a gente está <risos> ligada ao todo. Eu sou um todo e eu estou ligada ao todo. Tudo só faz sentido quando uh, eu ajudo, eu, eu cresço e eu ajudo esse todo. Ai, um fone foi tudo que. Eu ajudo esse todo a crescer. Decidente italiana, minha filha fala com as mãos assim. Ó, é uma maravilha. <risos> Perfeito, perfeito. Jomara, meu amor, quero agradecer a sua presença aqui com a gente. Ai, fiquei muito feliz, muito feliz, muito feliz. Quero agradecer também a todos que estiveram conosco, aqueles que chegaram no início, aqueles que ficaram até o final, aqueles que não conseguiram ficar, aqueles que chegaram porque já conheciam a mim ou já conheciam a Jomara, aqueles que simplesmente chegaram aqui porque foram trazidos pela sua frequência e pela ressonância. Então, recebam, a todo, recebam todos o amor dos nossos corações, porque tenho certeza que nós amamos vocês, assim como esses seres lindos e maravilhosos que estão à frente de todo esse processo da nossa transição. Mais alguma coisa, Jomara? Agradecer, Beth. Gratidão pela oportunidade, gratidão por estar aqui. Mais uma vez, gratidão por todo o amor, por toda a luz, carinho. A cada ser que chegou aqui, que ainda vai assistir, a live depois, né? E, e a todo esse universo, essa egrégora que nos permitiu conhecer e que está aqui conosco. Com gratidão, certeza. Né? Então, gratidão.